E aí Clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional para PC e consoles. Baratinho. Bem legal. Hoje a gente vai conseguir a quinta nota musical e acessar uma área totalmente nova. Bom, no final de todos os vídeos que a gente tá fazendo, a gente tá voltando para Torre do Tempo. Fica mais fácil. Então a gente vai aqui pra parte de gelo. Né? Como é que chama essa área? Kumi. Cume... Kumi E aqui, o que a gente vai fazer? Bom, A gente tem que entre... encontrar o dragãozinho Que ajudou a gente uma vez Foi chefe, foi um dos chefes do jogo Aqui está o bastão do, do morto-vivo lá do, do menininho Aquele é baixinho Mas a gente não vai mexer com isso agora, só depois Bom. Aqui é só descer, a gente tem que ir atrás dele antes de fazer essa missão você tem que resgatar você tem que resgatar é uma menininha né uma, uma das mensageiras do passado que ela ela era a segunda chefe desse jogo tem que voltar lá depois de conseguir uma fadinha com a borboleta matriarca é tudo muito encadeado. E a gente pode vir para cá uma boa Estamos rushando mesmo Porque não tem nada a ser feito aqui A não ser A não ser Resgatar o dragãozinho A gente está quase lá Hum é um bicho que eu não curto Esses que costam bolinha de fogo. Eu não precisa ter muito cuidado aqui não, viu Se eu não me engano vai ter aqui um, um save, era aquele save ali, precisava, precisava relar só ali, porque senão tem que refazer tudo e ninguém quer fazer isso, né? Vai que complica, normalmente não complica, mas vai que complica, Vou dividir um pouquinho mais longo porque essa, essa área nova que a gente vai fazer, ela é enorme. Primeiro passo, e para o passado Aí, a menininha que a gente resgatou vai estar tá aqui Vamos trocar uma ideia com ela E ela vai quebrar esses pedaços de gelo aí Para gente Então, é obrigatório resgatar ela De todos os itens aí que a gente pegou nos últimos episódios. Acho que o único que não tem obrigatoriedade é a vela. Mas mesmo assim. Não, cara, não, o que, que você tá arrumando? Para jogar um... Eu para jogar um. Por meros... Nossa! Vamos ver se já está quebrado o gelo aqui, se a gente tem que fazer de novo... Não, já está quebrado! Ali está o dragãozinho! <risos> Ali está o dragãozinho e a gente vai resgatar ele e ele vai levar a gente para essa área nova onde a gente vai pegar a quinta nota musical. Vamos lá. Tudo bem, a gente está pulando os diálogos, mas se você comprar The Message, eu recomendo ler, viu? Porque é bem legalzinho. É bem humorado, vamos dizer assim. a gente tem que desviar de tudo que for possível tudo dá dano é um é um bom momento para pegar bastante fragmento muito bem chegamos Celeste celesterra do lado depois que estiver desativado Operador de escudo a gente se fala bom, essa essa parte aqui ela lembra muito áreas já Parece um apanhado de áreas revisitadas É isso? É isso Eu Estou com dificuldade de falar de jogar hoje Esquisito, mas tá bom Vamos tentar mais uma vez isso aqui, Esta área ela equivale a todas as outras que a gente já viu. Como se a gente estivesse revisitando todas elas. Isso, olha só, foi, foi difícil formar frase, foi. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que atravessar elas e desativar os escudos. Acho que são quatro. Quatro partes. É muita coisa, é muita coisa acontecendo <risos> esse negócio que fica aparecendo de novo, de novo oh, Não sei nem como, mas tá bom Ai, ai, ai O oh, quase Uh, oh, hoje tá complicado <risos> Depois que você faz... Desativa o dragão te leva para outro lugar. Então é isso aí. Parece um pouco repetitivo. E vamos derrotando aí o máximo de inimigos possível, porque eles dropam bastante fragmentos. Você só toma dano se por acaso colidir as coisas com a cabeça do dragão ou com o então... Isso aqui é sossegado. Eu não sei porque me lembra do Super Mario 3, esses canhões... longo viu, Essa área é área um pouco longo che... Ok, a Celeste Terra Chegamos na Celeste Terra Vamos tentar tomar menos dano A gente acordou agora há pouco Então estamos com uma certa dificuldade que a gente vai ter que abrir esse pedaço, então é tipo um puzzle, né? Você tem que ficar avançando e recuando no passado. Eu nem fiquei bravo. Não sei se deu para notar, mas tudo aqui Mata muito rápido, mas muito rápido. Ali está o nosso objetivo. com o HP meio baixo mas acho que não é nada para se preocupar ainda é o que a gente acabou de salvar pronto, desligado mais um, um dos geradores aí de escudo área. o chefe daqui é bem legal, viu? E aí vai complicando, né? Essa, essas partes, essas partes aéreas, elas vão ficando infernais. Por sorte tem o save bem um pouco antes, né? de cada uma delas. Eu não sei do que a gente está mudando, mas é tão Olha só. Que fartura de coisas. Ah, então tá. a gente não pode nem sequer relar de leve. A gente já está chegando aí na terceira parte. Celestea. Meu Deus, que dificuldades. A gente já fez do ar terra hora é da água ó A gente, sempre tenta, não, opa. A gente sempre tenta fazer da melhor forma possível Aqui tal coisa e tal, mas oh, esquece desses detalhes. Que você... se você sair e voltar, você tem que enfrentar os inimigos de novo. Isso é meio triste, caiu aqui ó. Já era, viu. Aí, desligado mais um gerador, sempre deixar carregadinho aqui o tiro desse dragão. Esse aqui tá um barulho infernal aí. <risos> maximizar aqui os fragmentos, eu não quero nem saber, estou tentando pegar aqui o máximo possível, só que acabei me prejudicando né? Entra assim. Ó, chegamos na ter celesterra do fogo. Eu confesso que é a primeira vez que fiz essa, essa parte aqui, eu. nossa, só morrer, viu? Vamos dar uma olhada, a gente tá com 1817 fragmentos Eu acho que a melhoria final precisa de 2000 não, não, não precisa de nada Precisava da melhoria final, infelizmente Falta o dinheiro eu não me engano, essa aqui é mais curtinha. E agora? Será que se eu jogar... não. se vocês se lembram da regra de ouro da lava, é o seguinte, se você puder, se tiver em dúvida que você vai cair na lava é melhor tomar um dano antes é isso. aqui é o X? É. <risos> droga, incrível agora vamos usar o botão certo para correr na lava Deu meio ruim, viu? Quase, quase que dá muito ruim. Se a gente volta pro futuro. Se não me engano já é o chefe. é muito legalzinho chefe, viu? Muito legalzinho. Lembra um pouco aquele robô do cientista do Cuphead. Quer dizer. É um Mas lembra aquele cientista do Cuphead. Concierge robótico. É, é foguete para tudo que é lado, é muito projeto, mas, por sorte, é possível quebrar tudo. Primeiro que você atira na cara do robô depois você vai passar para os canhões. Se der para dar uma segurada assim, ó, é melhor. E depois ele vai pular aqui, ó, isso tem que é fazer assim, ó. Spamar mesmo. Depois tudo de novo, ele meio que se repara, né? Não é muito difícil, sei lá. Não acho difícil. Acho que o... O desafio do The Messenger... Não são os chefes, são. São as áreas. As áreas e o parque que você tem que fazer. Já está no fim. O dragão carrega antes do tiro chegar. Então. Acho que está aí O, o segredo. deve estar na fase final dele e spamar mesmo Feito derrotado, ele vai te dar uma nota musical e vai ficar bonzinho, igual o dragão tem um diálogo aí que é engraçado a gente vai pular, se quiser ler o diálogo compre o jogo The Messenger, é bom Pra quem gosta de Metroidvania, é o fino, fino do fino. Falta simbiose. O dragãozinho, ele te deixa exatamente onde você pegou ele pela primeira vez, né? Isso. <risos> Será que a gente precisa refazer o cheque? Não, que bom. <risos> e a gente vai voltar pra Torre do Tempo lá. Eu não gosto. Eu não gosto de área de gelo. Eu não gosto. sofrer à toa A gente volta pra cá, o corpo vai vir, a gente vai passar daqui. <risos> Vou voltar aqui para a área. Para parte do tempo. Foi do tempo. E a gente vai encerrar a gameplay de hoje, eu acho que vai dar uns 20 minutos de vídeo. É meio longo. Mas pegamos aí mais uma nota, o próximo vídeo vai ser cumprido, porque a gente vai resgatar os engenheiros finais, né? Eles têm um nome desses bichinho, mas é dos... aqueles bichinhos bichinho de chapéu. E vamos fazer toda uma parte nova também. É, cheio de. Tem muita coisa nova, muita coisa legal. No próximo vídeo. Vou pegar. Não sei se a gente vai pegar a nota final. Se vai... Não vai ficar imenso o vídeo. Vamos ver, vamos ver o que tu faz. Mas o de hoje está feito. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Além de nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações Tá aí o The Message, é um jogo indie e um Metroidvania. Excelente.